Olá, meu nome é Viviane, eu sou psicóloga e atuo no CRAS há 11 anos. Olá, meu nome é Rosa, eu sou estagiária de Psicologia aqui do CRAS e eu estou passando aqui com a equipe. E hoje nós viemos gravar um vídeo para contar um pouco sobre o nosso trabalho e como tem sido tanto as potencialidades quanto os desafios. A Prefeitura, no início da pandemia, adotou um esquema de plantão e desde maio nós retornamos ao atendimento presencial nos territórios. Nós aqui do Prazo atendemos o é, um público com a maior vulnerabilidade social e essas pessoas é, procuram o Prazo em busca de seus direitos. Mas muitas delas não têm acesso às informações e aos recursos, até mesmo com a internet, para buscar esses direitos. Então, tem o CRAS como uma referência. E no atual cenário que estamos vivendo devido à pandemia, percebemos que a angústia, a ansiedade é, tomou conta da população. E eles chegam até nós até mesmo para um, em busca de um acolhimento. O espaço do Craso, tem sido uma referência, inclusive porque outros serviços ainda é, não retomaram o seu atendimento presencial. E também para evitar que a população circule, né, como uma forma de prevenção. O que nós percebemos, enquanto desafio, é que o cerne do trabalho da, da proteção social básica é a coletividade. E por conta da pandemia, é, tem sido impossível fazer esse tipo de atuação. Então, o nosso foco tem sido nos atendimentos individuais, nas visitas, na interlocução com a rede, então, tanto da saúde quanto educação para promover o acesso aos direitos dessa população e também é tentado entender um pouco com a população como se dá esse momento, né? Então, é uma construção coletiva e cada vez mais nós entendemos que a psicologia é fundamental para que possamos olhar para, para além das questões materiais e também cuidar da saúde mental e social da população. Obrigada. Obrigada.